Olá pessoal, aqui é o Ferrez, estamos mais um em construção e dessa vez nós vamos trazer aqui um cara pesado na área criminal mas que principalmente está trazendo aí todo um debate e está envolvido em várias questões que para a gente vai ser legal dentro da quebrada falar sobre isso, beleza? Estamos com Augusto de Arruda Botelho, nada nada o cara que tumultuou em cima do Monarque antes de ontem eu tava lá no programa do Monarque, eu sei bem o impacto que foi na vida desse cara, certo? E eu também queria falar antes aqui do Drácula que do Alberto Breccia, que a gente acabou de lançar pela Comic Zone. Todo mundo sabe que eu tenho uma editora de quadrinhos, junto com o Thiago, o meu sócio, né? E aí, a gente acabou de lançar mais uma obra do Alberto Breccia, certo? Fenomenal, um cara que é muito quisto aqui no país e que tem pouca coisa sobre ele. Um dos maiores desenhistas do mundo, certo? E tem gente, inclusive, que fala que é o melhor de todos. E eu sei que esse nosso convidado aqui queria ser desenhista quando era criança. Assim como eu também queria, né? Então eu vou deixar de presente pra ele. Oh, obrigado. Tá bom? Cara, já cheguei ganhando presente, assim, é, tá bom. Valeu, obrigado. melhor coisa. Obrigado. Augusto, eu preparei um monte de coisa pra te perguntar. Bora. Mas, cara, toda vez que eu olho pra você, quando você publica alguma coisa, quando eu vejo uma entrevista sua, eu não deixo de ver você pequeno, mano. <risos> já te falaram isso, assim, que tem gente que olha pra você e imagina um menininho. É, ninguém imagina a minha altura quando eu tiro foto assim as pessoas correndo assim pô porque eu tenho 90, cara então 90. Assim, é 90. as pessoas falam, mas você não era alto foi não foi alto mesmo. É. <risos> mas é porque tem gente que a gente olha e a gente vê a criança ainda né é, é estranho né é. já te falaram isso já, já? Já, já, já é louco isso né às vezes não perde a ternura não perde né pode ser cara eu tenho uma paciência assim <risos> às vezes um pouco é... utópica até sim pode ser isso também Pode ser isso, não é verdade, pode ser... Ah, afinal, você quer ficar no mar sem celular e com a família do... Né? Pô, quero muito, cara. Era isso que você... Muito. Eu precisava, ainda mais né? nesses tempos que a gente está vivendo. Tirar assim um tempo para descansar a cabeça seria bom, mas não. embora, tem muita não luta. Não rola, né? Não, tem muita luta não, pela frente, não, cara, muita não coisa para fazer. É, esse, esse, esses dias, mano, eles, eles têm sido é, carregados, né? Eu, eu falei para várias pessoas que eu ia te entrevistar e tal, e desculpa a agenda, a gente teve que cancelar algumas vezes, que a gente Problema tava de né? mudança de podcast para cá, né? para quebrada. Mas todo mundo que eu conversei, inclusive hoje, eu tava falando com o pessoal da Abratube, a associação dos youtubers lá, eu falei, ah, eu vou entrevistar, os Oscar falaram, mano, esse cara é um criminalista pesado. Como assim um criminalista pesado? <risos> um criminalista pesado? Não sei o que eles querem dizer com um criminalista pesado. Eu sou advogado criminalista 20 anos, eu comecei trabalhando com advocacia criminal logo no segundo ano de faculdade, então são 22 anos já exclusivamente trabalhando nessa área. E eu trabalho muito, assim, eu, eu, não te, eu tenho um trabalho, além do trabalho da advocacia, vamos dizer assim, tradicional de um escritório de advocacia, eu sempre, desde o começo da minha carreira, quando eu estudava ainda, eu optei por fazer um trabalho social dentro da advocacia. Né? Eu fundei... Junto com outros advogados e advogadas, em 2000, ou seja 22 anos atrás, uma organização chamada DDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é hoje é, uma das organizações mais importantes que trabalha os temas de justiça criminal no país. E no DDD, com dezenas de projetos que a gente tem, os primeiros projetos do DDD que existem até hoje, eles são dedicados à advocacia gratuita. A gente advoga de graça para quem uh, não tem condição de arcar com advogado. E só no âmbito criminal. E a gente começou o IDDD trabalhando num projeto que existe até hoje, foi o primeiro projeto do Instituto, uh, no Tribunal do Júri. Então, é homicídio. Então, não tem nada tranquilo assim de se tratar, então eu tenho uma experiência que ela vai dos grandes casos da macro criminosos de colarinho branco, grandes operações da Polícia Federal, até casos do dia a dia, eu não mudei a minha advocacia nesses 20 anos, ao contrário de outros escritórios que se especializam, por exemplo, em direito penal empresarial, em coisas crimes tributários, minha advocacia é uma advocacia muito plural, tanto em clientes que têm condição de me contratar, quanto em clientes, que é o advogado de graça. Assim, uma parcela significativa do meu escritório é a advocacia pro bono cara, é de graça. É mesmo? É. E por que assim, você... Porque é assim? eu acho essencial fazer isso. É essencial devolver para a sociedade mais justiça. É, é importante democratizar o acesso à justiça. É importante você fazer com que o direito de defesa ele seja é, válido para todo e qualquer cidadão, então você não pode ter um desequilíbrio. Né? Quem tem menos recurso ou quem não tem recurso nenhum para contratar um advogado, ele não pode ter seu direito desamparado simplesmente porque ele não tem recurso para contratar um advogado. As Defensorias Públicas do Brasil todo aqui de São Paulo fazem um trabalho fenomenal, incrível. A Defensoria é uma... estava agora, hoje, é, na posse do Conselho da Defensoria aqui Pública de São Paulo. Eu sou um grande... É, entusiasta da defensoria. Mas ela tem limites, como qualquer outro órgão, limites de dinheiro, limites de pessoal. E tem cara, milhares de pessoas que são de advogado. Então, é uma, uma forma de eu devolver cara, aquilo que eu aprendi é, como, um, como uma, uma, uma devolução. A gente tem que fazer isso, cara. Para mim, assim é, é, é, é condição de trabalho, é fazer um, um trabalho social dentro do trabalho que eu faço. Para mim, é, sempre foi assim. Cara. Legal. O projeto Aliança. É o começo disso? Não, é depois. É depois? Vem depois. O DDD é o começo de tudo. O DDD, é quando eu lá com 20 anos de idade, 22, é 22, eu tinha, tenho 44, é 22, a gente fundou, eu trabalhava com o Márcio Tomás Bastos, depois foi ser primeiro-ministro da Justiça do Sim. Governo Lula, um cara que revolucionou muito dentro do sistema de justiça e o Dr. Márcio fundou com, comigo e com outro, outras pessoas. E, mas foi o começo de tudo, ali foi, foi, foi o DDD. Depois do DDD, cara, tem uma série de, de, de trabalhos em organizações, na Human Rights Watch, que é uma das maiores organizações de direitos humanos do mundo, o Projeto Aliança, que mudou de nome. A gente mudou de nome por causa do, do, do, do aquele partido que o Bolsonaro ia fundar, lembra? Que uhum. ia chamar Aliança, hoje chama Rede Liberdade. Mudou, é mesmo, é, mudamos, Bolsonaro porque, ia é verdade. Não dá, o Bolsonaro atrapalhou nosso rolê, não dá. Até porra, isso. É né? isso, o cara foge. E até o Cala a Boca já morreu, que é com o Felipe Neto, que é um sim, projeto bem, bem, bem... Eu tenho um cara, eu, travo, assim, eu me viro em 30 para fazer o que eu acho que tem que fazer. Tá? E isso sempre foi essa coisa de, de, de ampliar assim, o acesso do, das pessoas mais caretas à justiça e tal. É uma coisa que você carrega bem, com assim, certeza. né? Com certeza, porque precisa fazer. Precisa fazer porque, primeiro, você tem milhares de pessoas desassistidas, completamente desamparadas, e a gente tem... que Pensar na justiça, a gente sempre pensa na justiça como um ambiente para solução de conflito. Né? Tem um conflito, você aciona a justiça para resolver esse conflito. Óbvio que a justiça tem esse papel, mas ela tem um outro papel também que é garantir direitos mínimos. A justiça ela tem que ser uma forma da população principalmente mais vulnerável acessar direitos mínimos. Direitos como educação, saúde, moradia, a justiça, ela pode e deve ser uma garantidora de acesso a direitos. E só vamos conseguir fazer isso se a gente democratizar o acesso à justiça. Ah, você pega pessoas que precisam, famílias que precisam de direitos mínimos, ela não sabe nem por onde começar, cara. É. Nem por, aonde que, eu, que porta que eu bato. Mas não é pra isso? Ah, não cara. é que nem missa latinha, assim, pra você achar que <risos> é você tá indo um um um inferno é, é, e, e não entender a linguagem. Total. Porque um a linguagem também do advogado, o cara não entende, né? Não no entende contrato, por mim, você, você contrata o advogado para ler o contrato para saber, né, meio traduzir para você. Não, pode ir que aqui é. Concordo plenamente com você que se você tem uma questão de acesso, de limitação de acesso, de várias formas. Uma das formas é essa, essa forma engessada que a justiça é, né? As palavras, o, toda a coisa imponente do fórum. Até bem pouco tempo atrás, mulher não podia entrar, cara, de calça no fórum, cara. É. Bem pouco tempo atrás, eu não estou falando 30 anos, é pouquíssimo tempo atrás. Então você tem todo um formalismo da justiça, aquela imagem, que ela afasta a justiça do povo. E volto a dizer: a justiça ela tem que ajudar e tem que fomentar direitos mínimos, garantia de direitos mínimos. E sim, foi te tem, tem, tem gente que não sabe, a maior parte da população, nem que porta bater. Pra onde é que eu vou? Porra? Não tem luz, eu, não tem água, eu preciso garantir um remédio para um filho meu que o SUS não está dando. Quem, a quem eu recorro? A justiça ela é. tem que garantir isso, cara. É, porque... A, a linguagem exercia, né? Totalmente. Aí eu mexo com linguagem também, eu sei que a linguagem. Quanto mais eu subir meu vocabulário, menos gente vai me ouvir. Eu vou. Sabe assim? Então, quanto mais um hall de palavras você tem, menos pessoas te, né, te ouvem. Tanto que as pessoas veem os políticos falando e não entendem nada, velho. O cara tá falando de emenda parlamentar, tá falando de decreto de lei, o cara falando. Mano, os caras não. Nada. Aí vem um cara e fala, Armin, okay? ok? Aí o cara volta no cara, tá ligado? Total. Né? Mas que a rede social, por exemplo cada vez mais ela fica imediata, né? Você Sim. vê que a gente vai mudando de rede social, né? Agora você vê, por exemplo, o tempo que as pessoas ficam assistindo um vídeo em rede social, ela vai diminuindo cada vez mais é. e, as re... e o algoritmo ele vai você vê o TikTok, por exemplo, pô, é vídeo curto e o cara vai passando o negócio, essa assim, informação ela precisa estar muito objetiva, mas tem certas coisas que não dá para você tratar com essa é. objetividade, senão fica superficial. É. Eu acredito que tem isso. É uma fragmentação proposital. Eu já li sobre isso há 10 anos atrás, sabe? Assim, nos livros de convergência que os caras lançavam. Principalmente os americanos já falavam que ia ter uma fragmentação da informação e tal. Agora, eu acredito também que tem um outro lado, assim. Tipo, os podcasts, tudo que é longo. Porque interessa, assim. Se o cara se interessa naquele assunto... Ele você assiste. quer. É, que é um assunto paranormal, que é um assunto político. Pô, o Galãs fez, faz live de uma hora e meia, duas horas e todo mundo fica vendo. Todo mundo. Dá 150 mil pessoas vendo, é verdade, sabe? Tem e é de esquerda, assim. E de direita, tem cara que 50, 60 mil pessoas vendo um cara desconhecido numa live. Ao vivo. Um pô. caminhoneiro ao vivo na rua ah. falando sobre política, porcamente às vezes, sabe assim? Às vezes é um caminhoneiro muito inteligente, às vezes é um caminhoneiro ruim. Às vezes é um cara influencer bom e um influencer ruim também, né? Agora, como que você pensa isso? Assim? Você fala, mano, eu, vou... eu sou pré-candidato, eu vou ter que falar com a maioria das pessoas, a maioria está aqui, dentro das quebradas. Como eu vou alcançar? Como que vai ser meu diálogo? Né? Você, você reflete sobre isso? Às vezes? Reflito bastante, mas sabe o que é natural para mim? Assim, eu não tenho que me forçar a nada. Eu, eu sempre, na forma de me comunicar, tanto que você vê, né quando eu, quando eu tive essa, essa mudança de só advogado para para um comunicador, vamos dizer assim, principalmente, eu, eu já fazia participação em programa de TV, mas eram coisas esporádicas. Né? Quando eu fui para a CNN, por exemplo, fazer lá o Grande Debate, é, um, uma das respostas que eu mais ouvia, enfim, você tem, tem algumas, né? o xingamento, a ameaça, o apoio, tem de tudo. Mas algumas que eu gostava, mesmo o cara que falou, eu não concordo com você, porra, mas eu não entendi esse assunto, pelo menos agora eu estou entendendo, ou vou ler melhor, vou pensar um pouco. Então, eu, eu sempre tive... É, para mim, assim, que, a, que uma forma de comunicação ela tem que ser clara, né? ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara. Eu trato assim no dia a dia com o cliente, por exemplo. Eu, eu não consigo explicar um caso para um cliente sem ter um pedaço de papel na mão. Eu desenho. Eu desenho. É. Instâncias, por exemplo. Como que eu vou explicar as instâncias que a justiça tem? Eu faço uma escada. Eu desenho uma escada e explicar essa é a primeira instância, aí você sobe, você vai para o Tribunal de Justiça. Então eu sempre tive uma, uma, uma, uma facilidade de, de me comunicar, assim, de forma simples. Né? Não simples, superficial. Simples é para que a pessoa entenda. Então, agora nessa, nessa minha é, é, é pré-candidatura, a facilidade das pautas e das propostas. Que eu, que eu pretendo trabalhar, elas vêm mesmo com uma fluidez que já vinha, sabe, então assim... Não... Já, já um pouco faz parte do faz seu... Faz parte, eu não tive que mudar muito, não. É, e esse negócio de sair do seu conforto para ser político, é alguém te provocou, é consciência mesmo de classe, consciência de, de querer fazer, assim, eu, eu sei que as pessoas te perguntam muito isso, mas eu queria dar uma ênfase cara... diferente nisso, assim. Olha, é um, é um conjunto de, de, de, de fatores eu vou te falar que um, que um deles, geralmente é um fator que a gente deixa meio que de lado, como se ele fosse negativo, mas às vezes ele não é, que foi medo, cara. Eu, eu realmente, quando eu falo isso, é, é, é muito legítimo. Eu, em setembro do ano passado, ali, eu, eu, eu fui dormir com medo, cara. Assim, medo porque eu, eu, eu já, já tinha uma exposição pública contrária ao governo Bolsonaro. E, assim, bastante dura, é bastante né? Bastante dura, eu né? Nunca, eu nunca, assim, é. para mim não tem meia palavra, eu, assim, eu, eu, eu, eu falo, porra, entendeu? É. Eu falo. Eu já tinha essa coisa, pô, de ameaça na rua um ou outro, pô, eu tive aquelas coisas, restaurante, o cara levanta, vem na minha mesa me xingar. Assim, é uma coisa de, delicada você de tratar, porra. e aí você vai ali 6 de setembro com o Bolsonaro ameaçando um golpe, pô, eu fui dormir, eu tenho três filhos pequenos, eu fui dormir e falei, pô, o que, que, que vai ser amanhã, sabe? Vou ficar vendo mesmo? Pô, vai ter gente, sei lá, vai ter golpe, vai ter tanque na rua, eu vou, eu vou poder ir pro escritório, meu, meu escritório é do lado da minha casa, eu vou andando pro escritório E aí? Posso ter parado, é. sabe, pô, comecei a é. entrar na paranoia. É. Cara, esse medo foi, assim, eu já tava numa pegada de, de, de, de achar que eu tinha que dar um salto, eu tinha que mudar uma chave, assim, porque é uma zona de conforto mesmo. Você tá no terceiro setor, trabalhar com ONG, é incrível, é. acho essencial, mas chegou num momento que eu fiquei meio limitado, sabe? E você também, outra coisa, além de limitação, meus amigos... Das organizações que eu trabalho, não fiquem chateados se eu falar isso, mas eu estava meio de saco cheio de só fazer isso. São 20 anos no terceiro setor. A gente tem é. vitória pra caralho? Um monte. Mas tem uma derrota também. assim, Eu preciso, eu preciso outra trincheira para lutar. E outra trincheira para lutar nesse momento, diante do cenário político que a gente tem. Cara, foi me, me candidatar, sou pré-candidato assim, para continuar lutando pelas mesmas coisas que eu luto há 20 anos em outro lugar, assim, Sim. Em, em outro ambiente. Porque o momento precisa. O momento político que o Brasil atravessa, assim, na área que eu trabalho, que é o sistema de justiça criminal, o sistema penitenciário, eu preciso estar lá, sabe? Assim, então foi uma, uma, uma, uma, uma, uma chamada de dever. Eu tive uma... O, o, o Boulos é muito meu amigo, né? E, e, e quando eu comecei a pensar nisso, eu fui, eu fui almoçar na casa do Boulos. E ele virou para mim e falou, Augusto, cara, é, política é um cavalo selado, cara. Você tem que montar em cima desse cavalo a hora que ele passa. Se você não montar, o cavalo passa e acabou, você não vai. Então assim, tua hora é agora. É um puta conselho. Tua, tua hora é agora, cara. Tua é. hora é agora. Você teve uma exposição é. pública. É, você tem um capital, né? Cara, que é a imagem. Tua né? hora é agora, é. cara. Se você tá afim, você tá afim de tomar porrada, você tá afim de. Cara, de se meter num campo que é difícil, que é, cara, que é, é limitador de uma série de coisas, é agora. Eu falei, é. porra, então vamos embora. Uma vez eu tava descendo do Palanco Boulos e ele falou assim, oh, Mano, você tem. É possível, mano. Eu falei, eu sei que você vai falar. Aí ele falou, não, aí eu falei, você tá sem coragem, mas é que eu, eu tenho pré-disposição política, não é? Aí ele falou assim, é, mano, você tem, mano. Eu falei, então, só não tem apetite. <risos> é, é. Eu falei, esse apetite é. eu não tenho, entendeu? Mas eu, tenho, eu sei que eu tenho pré-disposição. Se eu fosse, de repente rolava, porque eu sei bem o, o objetivo que tem que ser alcançado, eu sei conversar também, eu consigo dialogar diretamente. E a gente emociona quando fala, porque a gente fala de verdade, né? Assim, com verdade nos olhos, sabe? Com, claro. com sede de que as pessoas também têm uma mudança social. Porque é, as pessoas confundem isso também, né, mano? No seu caso, deve confundir e falar: pô, mas pra que, que você vai falar isso? Você, tá... você. Ou acha que você tá falido, é. né? Porque você tá se importando com os outros, ou acha que você. É, é... Ou, ou seja, o cara não encontra o um, um motivo. É. Por que se importar com os outros se você, o seu tá bom? Ou acha que você tá muito bom é. e. Entendeu? E. E, e não vê o meio termo, né, cara? Que é você olhar para o outro e falar, pô, se eu posso comer, se eu posso beber, andar de carro, meu filho pode estudar, tá legal. Por que o que do outro não pode? Claro, é isso, né claro. Por que o que do outro não pode ter a... Essa, essa, essa imagem que a política tem, que é muito ruim, né? É muito ruim. E, assim, é justificável, por um lado, realmente, Sim. a política tem... É, o, o parlamento brasileiro tem uma série de problemas. Então, é, é, é, é, é, é difícil imaginar, assim, eu fico pensando, uma pessoa olhando o meu caso, porra, tem que um escritório de advocacia ali estruturado, tudo bem, meu, uma família, filho pequeno. O que, que, que, que eu vou me meter? O que eu vou me meter nisso? Fica na tua, cara, sabe? É. Porra, pra quê? É, eu não consigo compreender essa. E aí já, já, já fica a imagem, justamente em razão dessa imagem ruim que a gente tem da política. Eu falar, o cara ou tá atrás de putaria, ou o cara, entendeu? Tá quebrado, realmente tá precisando de um salário. Ninguém consegue imaginar isso que você falou. Não, cara, eu, eu, eu quero melhorar as coisas, porra, eu quero resolver um monte de problema que eu sei que existem. Já resolvi um monte, através do terceiro setor a gente conseguiu uma porrada de vitória, mas tem vários problemas estruturais que continuam aí. Então eu tô lá para resolver, cara estou lá para defender as bandeiras que eu defendo, para lutar pelas pautas que eu defendo, os direitos humanos, o acesso à justiça. É, cara É, Eu quero contribuir, assim, é, para algumas pessoas realmente é difícil de entender. Mas é. É, quando você for, se você for candidato a deputado federal, qual que é? A primeira meta, o que, que, o que você já pensa em projeto? Penso em vários projetos, eu vou fazer, uh, e te explicar alguns aqui, uh, mas antes de, de explicar propriamente esses projetos, vou contar uma coisa que eu montei, que, que a gente vai começar a fazer a partir da semana que vem, que é o um núcleo de propostas legislativas. Eu formei grupos em faculdades de direito, vários estudantes, vários, já estão formados em quase todas as faculdades grandes de direito aqui de São Paulo, e a gente vai se reunir semanalmente com essa molecada e com professores, cada cada encontro tem um professor convidado para uh, com temas com eixos temáticos, uh, a gente elaborar propostas legislativas mesmo. Eu já quero ter assim um, um banco de proposta legislativa para caso eu seja eleito, a gente já conseguir ali elencar prioridades. A prioridade 1 é essa assim, eu cara, você tem uma coisa que eu sou 100% é pragmático, cara. É assim, o problema está aí. Adoraria abraçar o mundo, saca? Porra, Sim. que maravilha. Mas não dá para abraçar o mundo. Então, que problema é nosso tema É esse? Então, é esse que a gente vai lutar aqui nesse mês. Vamos tentar fazer isso. Então, a gente vai desenhar isso dentro de uma escala de prioridade. E mais do que prioridade, é viabilidade também. Porque se achar que tem uma coisa que não que a gente vai passar meses lutando e não vai dar certo, vamos tentar uma outra coisa mas, aqui. Mas o que você está falando para mim, não é que nem aquela proposta do Moro, né? Os cara, cara. O, Moro, o cara chegou no Moro e falou, o que, que você planeja para a educação? Um corpo de pessoas para comentar a educação. Não, não, Agora tem eu que eu tem, você... não. Agora eu as não. Pro... Eu já tenho todas as propostas, a gente está, todas as, as linhas, a gente está montando esses grupos para sair o texto pronto. Para sair o texto pronto. O texto pronto, o, o assunto já está em pauta. O assunto tem... já está em pauta. O assunto a gente tem. Vamos começar, a lei de drogas. Um ponto... Essencial para mim, precisa de uma reformulação completa na lei de drogas brasileira, que é ultrapassada, é ineficaz e produz injustiças gigantescas. 38% dos homens presos no estado de São Paulo estão presos por crimes relacionados à lei de droga e 60% das mulheres, cara. Esse número é, para mim assim é inadmissível. É louco, Mais de metade das mulheres presas no estado de São Paulo estão presas por crimes relacionados à lei de drogas. São traficantes gigantes? Não. Não. É usuária de droga presa como traficante, é pequena é. traficante, é mulher levando droga para o seu companheiro que está é. preso. E cara é consumidor, né? E consumi então, consumidor. Então, assim, né? para mim, a lei de droga é uma prioridade, uma reforma completa. Então, por exemplo, nesses encontros, a gente tem dois encontros só focados em propostas legislativas para a lei de droga. Sistema carcerário, outro ponto fundamental. Eu trabalho no sistema carcerário há 20 anos, dei aula em presídio, conheço profundamente o sistema carcerário. E assim, esse é um dos poucos temas, cara, que... Você conheceu o doutor Jaime? Claro. CDP de Guarulhos? É claro Meu amigo doutor Jaime. Trabalhei muito lá, cara. É, ele é um cara... A gente foda. deu aula lá, cara. deu é? aula no CDP de Guarulhos é, com fui, o Dr Jaime. Cara. Fiz concurso de poesia lá. Ele é um cara fera, cara. É, é, um, Jaime cara, é incrível, um cara muito né? fera. E o que acontece, cara, com o sistema penitenciário? Esse é um dos poucos temas que é, é, é curioso, porque se você perguntar pro cara mais bolsonarista do mundo e para o cara mais de esquerda do mundo, a resposta vai ser semelhante. Você pergunta para o cara assim, o seguinte, o cara que for preso por roubo hoje, ele vai tomar uma condenação de 5 anos e 4 meses de cadeia, condenação básica. Ele vai cumprir 4, mais ou menos, e vai para rua, certo? Sim. pergunta é, você quer que essa pessoa volte melhor ou pior? Todo mundo vai responder melhor. Nossa, uhum. O cara pode ser o mais idiota do mundo, o é. bolsonarista vai, que ele não vai falar que eu quero que volte pior. Ele vai responder não. O cara passou quatro anos em cana, tem que voltar melhor. Só pra te falar, a gente mudou aqui, não fala mais bolsonarista. Não. Bolsonarento. <risos> é, porque aí é avarento. Deseleto, Ai, vou, vou adotar. É, gente... Então, se você pergunta para um bolsonarento, é, o cara vai falar, eu quero que ele volte melhor. Cara, se essa resposta é unânime, a gente tá fazendo tudo de errado. É impossível, com o sistema penitenciário que a gente tem hoje, devolver pra sociedade uma pessoa melhor. Isso não, vai, não, é, não existe. Não rola. não rola. Ninguém vai voltar melhor. Então, você precisa de uma reforma do sistema penitenciário. Aí, uma série de propostas para reformar o sistema penitenciário. E ele começa, sabe para quê? E olha que uma, uma pauta impopular que eu não tenho o menor medo de defender, tem que prender menos gente. Cara. Tem que parar é. com essa política completamente é, é, punitivista é. de que a prisão é a solução para tudo. Não é. É, é para tudo, cara. Pra tudo, cara. Para tudo. Assim, é, é, e, e quem é candidato fala justamente o contrário. Vamos prender todo mundo, vamos aumentar a pena, porque é isso que dá voto. É. Eu, eu não vou mexer uma, uma linha do que eu penso por causa de eleição. Mas, assim, a, nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Estamos sentindo mais seguro? Nada. A criminalidade está diminuindo? Não. Pô, tô, errando, um... é. tô errando, porra. Estamos errando. Não, pô. e tem outra coisa também que é muito louca. Eu fiz muita Fundação Casa também, muitas penitenciárias é. também, mas fiz muita Fundação Casa. E uma coisa é que os menores, os moleques que vão pra lá, eles não têm noção do que é. Sabe assim? Não tem noção. Quando o cara cai no sistema, ele fala, mano, me lasquei. É muito zoado. Mas se tem uma glamorização também, assim, é. tipo, ah, o cara vai cair na perita e tal. Mas quando cai mesmo, o cara falou, viado, é isso aqui. Eu vi vários caras falou mano, ele chama de senhor, né? Eu falo, não, para de chamar de senhor. Não, não, aí deixa eu falar, eu não tinha noção que era assim não, porque senão o cara não tinha nem cometido o erro, por necessidade, blá, blá, blá, mas o cara tinha evitado mais o erro, sabe? Então também é, falta algo aí nesse, né, mano? A cultura criminal, ela não chega a ser deflagrada, né? É, é, tudo, é tudo meio escondido, porque os presídios também são escondidos, né? Então, é, como que é, o cara, é, cara tem acesso a ver essa realidade, né, mano? É, ele não tá quando, quando ele cai na cadeia, né? É, é essa é a é verdade. Que ele vai ver ele. É que a mídia gramoriza, fala que o cara come bife, que o cara come bem, o cara come. Né? Parece que é tudo bem. Você sabe como é que começou o trabalho do DDD? Além, o primeiro projeto da gente foi o projeto do júri de advogado de graça no júri. O segundo projeto, e eu toquei pessoalmente 13 mutirões carcerários aqui na cidade de São Paulo. E o multirão carcerário que a gente fazia não era em presídio nem em CDP, porque não tinha CDP ainda. A gente fazia multirão carcerário em distrito policial. Você lembra, cara? Tinha até 15 anos atrás. 20 anos atrás, os presos ficavam em distrito, cara. Carceragem em distrito, no, em bairros, né, cara? Bairros superpopulosos, cheio de gente, cara, com uma carceragem dentro de uma delegacia que deveriam caber 30 pessoas, e tinham 300. Uhum. O que acontecia? Os delegados ligavam pra gente, falando, cara, pelo amor de Deus, vem aqui, cara. Porque tá cheio de cara, homônimo preso, doente mental, cara que já cumpriu a pena. Fui, isso aqui vai explodir. Então, o que a gente fazia? A gente ia no final de semana, ou às vezes na sexta-feira, um grupo de advogados, cinco, seis advogados, a delegacia disponibilizava lá as mesas, e, cara, abriam a tranca e era fila de gente, com todo respeito. Os caras nem segurança precisava, cara, dos é. caras. Nem os policiais ficavam perto, porque assim, o delegado, né, o carcereiro ia lá e falava, o seguinte, advogado vem aqui, tudo em ordem, beleza. Os caras formavam uma fila lá e a gente anotava o processo, qual é a situação, o que está que acontecendo. A gente passava uma semana analisando e uma semana depois, pô, teve caso que tinham mais ou menos 120 presos é, dentro, da, dentro da delegacia, a gente soltou 50 caras em uma semana. Não, assim Ah, é. pô, tá soltando bandido. Não, era cara que não tinha que estar preso, pô. É, homônimo. Venceu, não, é. homônimo. Homônimo, preso, Puta pô. Merda. Homônimo, cara meu, com doença terminal, câncer, E morrendo. a averiguação, que o cara é pego... Eu já fui pegar a averiguação e fica 15 dias preso em um monte, tinha um monte, o que é. a gente, assim, as coisas que eu vi, cara, nesses 20 anos, assim, é surreal. É. Aí você vai pegar e falar, pô, estamos ressocializando, ressocializando os cambal não é, tá? Você é. tá devolvendo um cara muito pior É uma cultura cara. criminal mesmo, né? Tá. Por de vista, pune né? de vista, assim, a, gente, a, a única resposta que o legislador dá, a única resposta que o parlamento dá pro crime é a repressão, é o aumento é. de pena. Não tem, cara, isso, assim, é uma coisa que eu bato tanto, cara. Não tem um crime do Código Penal que a incidência tenha diminuído porque a pena aumentou. Então, essa, essas propostas que sempre aparecem é. em momentos de comoção ou em momento é. de eleição, pô, tá tendo muito roubo em São Paulo, vamos aumentar a pena do roubo. Cara, é. Operação Sufoco. A Olha minha. o nome da operação do governador. Porra. Operação Sufoco. Porra, não adianta nada. <risos> é, é brincadeira. Agora, o que você tem a ver, por exemplo, com a barragem de Brumadinho? Eu Onde te... que essa história se cruzou ali? Com a barragem, propriamente, nada. Eu tenho, cara, como eu te disse, meu escritório é um escritório grande, um escritório que atende diversos casos. Atuei na Lava Jato desde a primeira fase da Lava Jato até bem pouco tempo atrás. Eu tenho clientes, empresas, grandes empresários. Assim como eu tenho uh, os clientes pro bono e todo o trabalho social que eu tenho, eu tenho clientes uh, que me contratam e um desses clientes foi... Uma empresa alemã que ela foi uma das empresas responsáveis por fazer algumas, alguns testes e algumas verificações na barragem de Brumadinho que rompeu. Eu sou advogado até, até hoje, eu sou advogado de dois engenheiros de uma empresa alemã, não são, não são da Vale, que é Sim. quem cuidava da barragem, mas são dois engenheiros que trabalharam na certificação da barragem. E esses caras eram que eram responsáveis pela certificação? Eram responsáveis pelos estudos, por uma, uma série é. de trabalhos dentro da barragem. Eles foram processados também? Estão processados. Estão, né? então processados. Foram o que, presos? que você acha desse caso? Você pode falar foram... sobre ele? Não, não sobre posso, os dois. Eu não mas posso sobre... falar sobre casos concretos, assim, é. que estão em andamento, porque Sim. o código de ética me. me, não, me limita. Mas sobre a barragem em si, não sobre os dois. É... Cara, cara, o que eu posso falar é, de forma genérica é que barragens são. É, de risco, né? principalmente as barragens que são feitas aqui no Brasil, que são barragens antigas. É, infelizmente, aconteceram tragédias. Algumas dessas tragédias podem ser consideradas crimes, sim, e tem que investigar. Tem, tem que, que investigar, investigar isso, claro que tem que investigar. E se houver punidos a serem punidos, tem que ser punidos no rigor da lei. Aqui eu não, eu, eu, eu nunca defendi. Eu defendo o direito de defesa. Eu não defendo, é importante fazer esse, essa reflexão. É legal essa, isso. É essa legal reflexão, falar isso. Né? Né? É, isso é, um, é, um, é algo muito, muito comum da gente escutar. É, a ligação que errada que fazem entre o trabalho do advogado criminalista e o caso que ele está defendendo ou o crime eh, que a pessoa que ele está defendendo está sendo acusada. Tem que entender o seguinte, cara, eu não defendo pessoa, eu não defendo muito menos o crime, eu não defendo o caso, eu não defendo a situação, eu defendo direitos. E todos têm direitos, cara. Seja culpado, inocente, acusado de um crime grave, um crime menos grave, o ladrão do banco, o dono do banco, o ladrão de galinha... Todos têm direitos, a gente não consegue fazer distinção. A gente não tem um código penal de culpado, um código penal de inocente. A lei é uma só. Então, a partir do momento que você defende direitos, uma coisa que é muito comum de ouvir quando, quando, eu, quando eu explico que o advogado ele é a voz do direito de alguém, né? O que, que eu faço? Eu sou a voz do direito de alguém. Esse cara tem direito, eu sou a voz do direito dele. Ele não pode chegar lá e bater na porta do juiz e se defender. Tem que ter alguém para ser a voz do direito dessa pessoa. E, comumente, vem essa pergunta: ah, Paulo Augusto, mas e se o réu chegar lá e confessa? É. O cara vai lá e, porra, fui eu mesmo que matei, fui eu que não sei. Como é que você defende? Você defende um réu confesso? Claro que eu defendo. O réu, o réu confesso, ele tem direito. Ele tem direito a ser processado com provas lícitas, ele tem direito a ter testemunha, ele tem direito a ser condenado a uma pena que seja uma pena condizente com o que o Código Penal diz. Então, assim, te defende direitos, inclusive, de um réu que eu confesso. E, e tem essa questão mesmo? Existe esse negócio do advogado e o réu, eles têm uma sinceridade, assim, do cara falar, meu... Não tem. O cara não, mente é, é até filme. para divulgar. Isso é filme. Porque é, é diz que tem, né? Tem essa coisa <risos> ah. da ética, não. não? Você tem que, não, que falar é, a verdade imagine. aqui. Isso é filme. É, é. É, a gente aprende muito errado, vendo é, novela da Globo, né? juiz não é. tem martelinho, entendeu? Não é. dá para você chegar numa audiência aí descabelado, sai. tem a prova da inocência da pessoa, que não não... Então, a gente tem uma... E, e esse é outro folclore, né? É. Que o, o cliente chega na sala do advogado e fala, doutor, matei mesmo, me é. ajuda. Não, não, o cliente mente é. ou não para o advogado também. E mantém a mentira ou não. Não dá para a gente saber. E não sou eu que devo julgar, cara. Eu, eu, na verdade, mais uma vez, eu defendo o direito que ele tem. É. O, o movimento social por moradia... É, também associado ao seu nome, assim, a uma das lutas, né? Muito, muito. Qual que é o seu trabalho nisso? Cara, eu atuei, continuo atuando até hoje, porque o caso existe, defendendo uma série uh, de, de pessoas ligadas ao movimento de moradia de São Paulo que foram processadas, presas, de forma absurda, uma, uma criminalização de movimento social, claro, claro. Uh, eu sou advogado da Preta Ferreira, Ficou presa mais de 100 dias, injustamente, uma prisão absurda. Eu tirei a Preta da cadeia depois de uma luta muito grande uh, uh, e trabalho. Estou muito próximo a Carmen Silva, a mãe da Preta, a todo o movimento, a Ocupação 9 de Julho. Sou um grande parceiro deles e um grande defensor da causa, né? porque a moradia é um direito essencial que a justiça deveria garantir, que o Estado deveria garantir. E não garante, você tem pessoas em situação de rua... Hoje, assim, cada dia a mais, na cidade de São Paulo, a situação é, é muito, muito grave. Nossa, virou uma pandemia, cara. Pô, totalmente. Nossa, com, tá com vários imóveis desocupados, devendo é. milhões de IPTU e gente morrendo de frio na rua, é. cara. Famílias não dá. inteiras indo Famílias, pra rua, ah, né? cara Gente morrendo na rua, é. cara, morrendo de frio. É, para mim, isso é inconcebível. Então, assim, o, o movimento de moradia é uma pauta para mim é essencial, essencial que eu trabalho, que eu defendo, que eu luto junto ali no que precisar. E, e, e essa questão, por exemplo, a gente, a, a, e na fonte do GPM, por exemplo, que é um negócio que, essa alteração do aluguel, que ferra um monte de gente também, sabe, tipo, o cara não recebe aumento, nada, o negócio vem de 15,8% no ano, 22,3% no outro ano, é, que é a alteração do aluguel e o cara, simplesmente, o mercado vai e o cara tem que obedecer pelo contrato e tal. É, você já pensou em alguma coisa dessa forma cara, eu que, que eu... proteja a pessoa é. que mora, o um inquilino? Porque é isso que está fazendo as pessoas ir para a rua, né, cara? O cara paga 600 pau aqui, na Zona Sul, em dois cômodos. Aí é. o GPM vem o cara vai para 800 reais, velho. Primeiro, o GPM não pode mais ser usado como em contrato. Vou dar uma dica. Não, é tem, mesmo? Não, o GPM ficou nas alturas. Você tem que mudar é. o índice de correção em contrato. Agora, isso é uma coisa, por exemplo. Vamos, vamos, falar, de é acesso, vamos falar de acesso à justiça. Mais uma proposta minha é, é, é, como pré-candidato. Como é que a gente faz para a população poder acessar mais a justiça? Para, por exemplo, ter algum advogado que vai falar, não assine um contrato de locação com o GPM, porque você não vai conseguir pagar. É. Muda o índice de reajuste. É. Tem vários outros índices que você pode usar, mais condizentes Sim. hoje em dia com o mercado do que o GPM. O GPM você está ferrado. É. Você não vai ter como pagar lá para frente, porque a inflação aumentou, o seu salário diminuiu, o preço do alimento, o preço do combustível, você não vai ter como... Mas todo contrato não... de imobiliário vem com o GPM. Mas tem que dar para você pedir para mudar, dá. com certeza. É. Então, como é que uma pessoa que não tem o menor conhecimento disso pode chegar e acessar a justiça para falar, olha, isso aqui está errado. É. A gente tem que democratizar o acesso à justiça. Tem? Tem. Só que é o seguinte, cara. A justiça brasileira ela é gigante. Gigantesca. Para que a gente consiga democratizar o acesso, a gente precisa, por incrível que pareça, fazer a justiça de certa forma ela ficar menor. Porque só ela ficando menor, primeiro, os casos vão ser julgados mais rápido. Você vai ter chance de olhar para esse vulnerável e de alguma forma colaborar com ele. E como é que a gente faz uma justiça mais rápida, mais acessível? Diminuindo ela, mas de, ao contrário do que muita gente propõe. Ah, vamos diminuir o tamanho da justiça? Vamos. É só tirar o número de recursos. Advogado recorre muito. É isso que atrapalha a justiça? Não. Não vamos mexer nos nossos direitos para transformar a justiça mais rápida. A gente tem que fechar de alguma forma a porta de entrada da justiça, diminuir ela. E como é que a gente faz isso? Com formas alternativas de solução de conflito, cara mediação, arbitragem, conciliação, justiça restaurativa, são várias formas alternativas de resolver um conflito que vão evitar que muitos casos cheguem à justiça, casos desnecessários cheguem à justiça, para que ela possa ter tempo, ter espaço, ter gente disponível para garantir esse acesso. Para a população mais vulnerável chegar a poder... Eu preciso de uma defensoria pública que consiga me atender, eu preciso de um juizado especial que consiga atender essa minha demanda aqui, para garantir esse acesso à moradia que eu tenho. Assim... Esse negócio do, das pequenas causas não, não Funciona. Faz, não Funciona. Um isso? Mas isso já é a justiça. Eu quero um é. passo antes. Você quer eu antes. quero um passo que antes. Quer é que eu quero tenha, o, tenha a informação? Tem mais do que a informação. Você tenha, por exemplo, centros de solução de conflito que não seja necessariamente na justiça. Mediação e conciliação. É, antes de você chegar num processo propriamente dito, você pode resolver um conflito. Um conflito com a sua prestadora de serviço de luz. Um conflito que você tem entre o um inquilino. Cara, resolve num dia, resolve na hora Chega num acordo porque Se você for acionar a justiça Com a lentidão que a justiça tem Primeiro que você não vai conseguir acessar Você mal sabe onde, onde você tem que ir é. E se você chegar lá, porra, um ano para resolver seu problema Não, a gente é, resolver o pro, pro problema agora A cara. gente pode pegar uma coisa que aflige muito a periferia também Por exemplo, a Enel né? Que é essa companhia de luz né? E os caras vêm e vão cortar a luz da sua casa. Aí você fala, ó, oh, tenho dois filhos tal, eu não paguei a conta, eu tava sem condição tal. Vamos cortar. Minha ordem é cortar, senhor. Desculpa, minha ordem é cortar. E o cara vai cortar. Aí, se você é, não, não paga, não consegue pagar, aquele relógio também é proibido de ser instalado ali para sempre. Sabe, o seu CPF fica cancelado para sempre. E aí você tem que pagar com juros, não tem acordo. Sabe, são várias penalidades. A empresa, ela age no seu erro. Ela erra no seu erro o tempo total, todo, total. sabe? Então, como que o cara, por exemplo, numa situação... De... Eu falo isso porque é assim que as pessoas vão para rua. Totalmente. Eu conheço vários casos assim, Totalmente. mano. O cara começa a perder a, a, a estrutura de casa, sabe? Você sabe quem são os três maiores clientes do Poder Judiciário? O primeiro disparado é o próprio Poder Público, é o Estado. É o Estado é o que mais litiga. Tá? Em segundo lugar, é prestadora de serviço. Enel, presta... água, todas as E, e outra coisa, de desculpa te cortar, Acho mas que... eu já vou encaixar na pergunta. e Por exemplo, um Enel, ela pode usar poder de polícia? Levar a polícia para poder cortar a luz do cara, que é, nem eu já vi? É um absurdo isso. Cara. Isso não é um absurdo? Aqui dentro bom. da favela os caras fazem isso. Um o cara traz a polícia junto e a polícia vai junto. Aí o, o trabalhador fala, não, mas eu paguei a conta, é que eu não estou conseguindo emitir Cá, aqui cê, o boleto. Você sabe por que é, todos esses direitos são básicos, são direitos humanos mínimos que o Estado deveria prover para a população mais vulnerável. Pega, por exemplo, a energia. Energia simplesmente hoje não é só a luz na tua casa. É o seguinte, tem um monte de criança com a pandemia que teve que estudar em casa. Se você não tem luz para carregar o celular, o único celular que você tem na casa, se você não consegue ter internet, você... acabou. Então, você não está só tirando a luz, você está tirando a educação de uma criança, a é. educação de uma família, a forma de você se comunicar com as pessoas. Comida, tá? fazer tudo, comida, cara. porque o cara tem um fogão elétrico. Tudo, tudo. Está é tá de uma gravidade tremenda. Então, você tem que, por exemplo, então, voltando, os maiores, os maiores clientes do Poder Judiciário. É o próprio Estado, segundo essas prestadoras de serviço, e terceiro banco. São os três maiores clientes. E esses três que atravancam a justiça. Então, a gente precisa ter formas mais rápidas de solucionar os conflitos que a gente tem com essas pessoas. Não é através da justiça, no processo, o cara vai lá... Porra, ah, eu tô, tô, tô devendo 50 reais de luz. Beleza, não vou cortar tua luz. Vamos sentar aqui, numa é. conciliação. Quanto você tem para pagar? 10? É. Tudo bem. Vamos pagar esses 10 aqui em 4 meses, cara. E eu é. não vou cortar tua luz agora. É isso, cara. É restaurar a relação. Porra. É. Não dá para a gente deixar assim. É, não não mas... dá para você tirar um direito mínimo da população... Não. Os caras fazem não ao dá, contrário. Ó, eu tô devendo 150, o cara cortou para religar é 250, o senhor vai pagar os 150 com juros que dá 230, senão já são 480, não sabe dá, assim? E o cara não, aí o cara não consegue não mesmo, assim. entra num limbo. Em, em favela, em favela mesmo, que é onde eu morei a maioria da minha vida, várias vezes aconteceu isso, do relógio ele ser atravancado também. E aí a, a, a Enel vai lá e arranca o relógio, cara sabe aí você liga direto do poste aí ela vai lá e abre um processo no seu cpf e ela calcula os meses que ela arrancou o relógio pelos meses que você precisou puxar direto do poste e aí você fica devendo sem usar também sabe sem ter o oficial usado né eu estou dando esse caso porque é uma coisa que aflige muita população ainda mais que a conta de luz para ser sincero para você há uns anos atrás era 20 30 reais hoje é quase 200 cara então assim o cara ganha mil reais quando muito e tem que pagar 200 pau de cão de luz, 150 de água. Outra coisa que eu ia te perguntar também. Nas companhias, não sei, eu, eu sei que não é a sua especialidade, mas eu vou aproveitar que tem um advogado aqui na frente. O que eu consegui responder, mas, eu respondo. Outra coisa, por exemplo, a Sabesp. A Sabesp, do nada, chegou para os moradores aqui e falou, ó, agora todo mundo vai pagar esgoto. Então, assim, dobrou a conta. A conta era 70, passou para 140, porque eles calculam o esgoto. Só que muitas famílias aqui não, não têm esgoto. tem esgoto, esgoto pô. Como que pode um negócio desse, não cara? Não pode, não pode. Aí que tá. É isso. É e isso tipo... vem, lá, vem do deputado federal? Passa não, por lá não, ou não? Não. Essa decisão, não. Mas algo que possa fomentar, por exemplo, criar um lugar para a resolução desse conflito. Porque todas essas famílias, por exemplo, que não têm esgoto estão pagando por esgoto, elas têm o um direito de ser violado. Sim. O direito dela está violado. Elas têm que acionar, acessar a justiça para garantir esse direito dela. Então, qual é a minha proposta? É encontrar meios... E fazer criar esses meios que a população que tem esse direito violado possa ir em algum lugar. Você tem que montar aqui um centro de resolução de conflito. Qual é o teu problema? meu problema é... Co... Ó, 30 famílias, qual é o nosso problema? Com a Sabesp. Qual é o problema? Então vamos sentar aqui, vamos chamar o representante da Sabesp e vamos resolver aqui, pô. Eu já vi um centro desse. Existe algumas... algumas é, várias... Não, eu já vi um centro desse. mais mas, mas por mal... Tá. Ah, bancado por um vereador então, aí, que usava para poder não, resolver a... o problema dos outros e troca de voto. Tá. Isso, isso mas não... eu já vi isso. Mas não, funciona. Você tem que fazer o Estado. É, né? mas mas... Isso é uma política de Estado. Então, mas eu já vi isso. É... Você vê que o cara consegue resolver. Consegue. Porque o centro lá resolvia essas consegue, coisas. Consegue. Tirava o carro do cara que foi preso. Consegue. Sabe? consegue Conseguia fazer. Consegue. É. Você, precisa... você tem algumas iniciativas no Brasil inteiro, mas só assim, aquela iniciativa, é projeto piloto, é. é uma coisa bacaninha. Você tem que fazer disso uma realidade. Você tem que ter uma comunidade grande, por exemplo, muito populosa, que tem direitos violados, você precisa ter um centro de resolução de conflito para essa comunidade. É. Pra, porque assim, ninguém vai sair daqui lá para fora. fora Não, é. não vai, pô. Mas aí, deixa eu te perguntar. Esses centros são criados. A gente distribui eles nas quebradas, que é uma ótima solução. Legal. Só que tem a, a bancada desses caras lá... A bancada da Enel, a bancada da Saber, a bancada não sei o que, não sei o que, que, que privilegia, que dá, que nem o privilégio da linha telefônica, assim sabe, que vai mudando a lei conforme eles querem. Que nem plano de saúde, que muda conforme eles querem que seja mudado. Então, do nada, não vai tratar câncer. Pronto, não vai tratar câncer. A população pode ter o centro aqui, como ela vai sofrer ah, esse ma, impacto? Pense o seguinte, vamos, vamos, a gente, eu sou a Enel aqui, tá? vamos, vamos trocar. Eu sou a Enel, tá? O cara não está pagando a minha conta, uma conta de 150 reais, a pessoa parou de pagar. Eu vou lá, tiro o relógio, corto a luz do cara. O que, que é melhor, Pernel? Que esse cara volte a pagar 50 reais por mês, 30 reais por mês, dividido em 10 vezes para ele tentar e a gente religar a luz ou ficar sem receber nada e esse cara tem que morar na rua. É. Por isso que você fez assim. Você precisa, essa, a, a, a, a mentalidade é a resolução do conflito. Pô. Tem um conflito instalado. E é um conflito que ele é instalado por um caos social. É um conflito instalado por uma vulnerabilidade da população. O cara não quer deixar de pagar 150 reais. Ele precisa da luz. É. Ele não tem. Mas a empresa... Ela age muitas vezes na, ela ganha no, no, no, onde o cara se perde. É, mano, essa, Entendeu? Isso tem que mudar. É. Ela ganha onde o cara se perde. Porque é aí é onde ela começa a juntar os juros. Onde, o problema fica bom a empresa. Mas ela não vai pensar. receber, né? O cara vai receber? É, não, a hora ela vai receber. Ah, porque bom. o cara vai ter que trabalhar, ele vai ter que limpar o nome. Ah, mas é foda. Eles pegam pelo nome, cara. É, mas sabe assim? assim? É, é. Por isso que. Sabe assim, por que eu falo isso? você? Claro, Desculpa claro. Te cortar. Não, não, não. Eu trabalhei em shopping, tinha uma loja no shopping. E aí, eu lutando, lutando e o shopping me lascando, querendo aumentar meu aluguel o tempo todo. E eu trazia movimento pro shopping, eu levava gente pra fazer show na minha loja e tudo. E os comerciantes de volta que estavam lá, tudo vendendo hot dog, tudo junto comigo, eles fosse assim, meu, por que, que o shopping quer te ferrar? Não tem lógica. Sendo que você é um cara que traz gente pro shopping. Mas sabe o que que é? O cara que cuidava do shopping, ele ganhava quando a loja mexia. Quando eu saía e ele vendia o ponto pra outro, é onde ele, esse cara ganhava entendeu então claro. o desacerto ele dá lucro também é, né verdade. senão essas empresas não estariam fazendo isso cara é, é porque elas têm que cortar a ligação tem uma multa para religar tem outra multa entendeu então isso onera o trabalhador o cara está sendo roubado mesmo roubado não, não pode ser essa mentalidade ainda é, mais com, ainda mais quando você está tratando um direito básico do direito humano cara luz é direito humano moradia é água saúde não dá é assim não, não dá para você querer com, com, com com a situação atual, cara, nós temos quase 20 milhões de pessoas passando é, fome, foi, cara. Foi extrema. Passando fome, extrema. É. Passando fome não dá. você é. precisa, precisa de uma reconstrução. O que esse governo Bolsonaro fez? Vão ser 10 anos para a gente recuperar. Para mais, cara. Pra mais vai Vão ser 10 anos para a gente recuperar. O Brasil precisa ser reconstruído. A economia precisa ser reconstruída. A educação, as universidades, é. esse cara, a cultura. Esse cara acabou com tudo. Bicho. Augusto, vou te falar. A gente estava. Eu tenho uma ONG aqui há 17 anos. E a gente fazia o trabalho com a molecada e tal. E aí a gente começou a distribuir cesta básica e tal. Hoje o cadastro da cesta básica é maior do que o das crianças. Então, é, a gente antigamente, se fosse na quebrada com a marmita, que a gente faz agora distribuição de marmitas, já prontas, porque as pessoas não têm nem gás. Então a gente teve que agora distribuir, antes de distribuir a cesta básica, agora distribuir marmita. E aí a gente tá, cola nas quebradas, vai distribuir a marmita. Se fosse antigamente, antes desse governo, três anos e meio, não é que não tinha pobreza, tinha pobreza e tudo, mas se fosse dar uma marmita na quebrada, os caras iam falar, oh, mano, você está me tirando, mano. Aqui em São Paulo, os caras falaram, você está me tirando, mano, está dando comida, acho que não tem comida na minha casa. Hoje, você chega com a marmita, o cara fala, posso comer agora? Eu, eu, o cara já abre com a tampa pra comer, velho. Então, assim, realmente a pobreza ficou avassaladora, assim. É. Sabe? Eu tenho famílias lá que recebem cesta básica e dividem em três, mano. Ele picota a cesta básica em três. Ele fala, ô, estou vou dar pra minha vizinha uma parte. Aí você fala, mano, o cara vai distribuir esse arroz. Cinco quilos, ele vai dar um quilo e meio, mano para cada família, entendeu? Então, é o que esse governo fez. Ele é fez inadim... um, uma desgraça, é mano. É inadmissível. Sabe? É uma desgraça. Não tem um bar aqui, se você descer aqui comigo, você vai ver, a gente vai pedir um salgado, vai encostar um cara e você fala, assim, senhor, não é mal, posso comer um salgado? Isso aqui na Quebrada não tinha desse jeito. Não tinha. O cara tá então, com fome. Tá com fome, o cara só quer comer, não tá te pedindo nenhum benefício, entendeu? Esse é um governo e... E é proposital, né, mano? É, é, ele veio para isso, ele avisou antes, né? É um governo do ódio, é um governo que... Eu acho que nem quem votou nesse cara dessa forma esperava que ia ser assim, sabe? É, mas como é que você explica ainda um bando de... Sei lá o que eu vou falar aqui. Ainda, ainda apoiando o cara, bicho. Porque a informação não chega, mano. A informação é que o um homem não consegue trabalhar. A informação é que ele está barrado. A informação é que o STF não sei o quê. A informação não chega. Esse, um grande mérito desse governo... É lidar diretamente com as pessoas. Aquela comunicação que eu te falei, a comunicação do ratinho. É o apresentador canalha, mas que consegue falar com a pessoa. Então ele chega via WhatsApp. E você não chega, o outro cara, embora você tá chegando mais, você é bom de mídia social, inclusive, né? Eu não sei se você montou uma equipe e tal. Não, sou eu mesmo. É, porque, cara, você é bom, assim, a gente vê os seus pontos de vista, a gente vê os seus, os seus feeds chegando, vira e mexe, eu tô com um amigo meu, mas, oh, você não conhece esse cara aqui, E Esse cara que você falou pra mim, chegou no cara também, então isso é bom. Mas uma parte da esquerda é muito ruim, a maior é parte, muito, mano. Muito. Entendeu? E, e o pati, povo tá patina, nisso, patina mano. na comunicação muito, cara. É. E eu, eu concordo com você, cara. É, se o governo Bolsonaro tem alguma coisa que a gente pode dizer que os caras fazem direitinho, é se comunicar. Isso vem antes, né? Você vê é. antes dele... Assim, o Bolsonaro, Aquela história das cartas que o Bolsonaro escrevia. Cara, depois eu fui, eu fui estudar aquilo, eu fui ler aquela história e falei, porra, cara... O cara escrevia carta à mão mesmo um monte de gente, sei lá quantos anos atrás, para ser candidato a deputado. Ele tem essa, é, é, é, essa forma de se comunicar que é meio doida dos filhos lá, o Carluxo, aqueles outros que ficam lá falando aquelas coisas que a gente não entende, mas Sim. chega, né? Chega e você cai, você olha ali, ele tem, cadê ou não, não? O cara tem 25% de apoio, ele continua tendo. Sim. Chega, e eu vou te falar, tem uma coisa tosca que as pessoas riem a bandeira velha lá, pendurada, né? a bandeira amassada. Que caiu, aquela a... que caiu com... com, Isso, com, com o, Netflix, caiu. O, cara, o cara colocando, segurando a câmera com com pau de selfie. Cara, mas aquilo comunica, aquilo é estética, ah. mano. Aquilo é uma estética, aquilo fala diretamente com as pessoas, mano. E esse, esse, esse... Essa voz do WhatsApp, essa coisa, a esquerda não chegou, cara. Não chegou. Tem dificuldade mesmo, cara. Tem muita tem, dificuldade. Tem porque eu entrevisto as pessoas aqui e eu vejo... Sabe assim, o cara vai começar o programa, eu falei, você não vai fazer um story, nada? Não. você não vai fazer um print, nada do programa? Não. Você não vai comunicar o link? Não. Entendeu? E quando você vai entrevistar um desses caras, os caras já vêm preparados nas 10 já vêm fazendo story de lá da ponte. <risos> cara, estamos chegando na periferia, favela, o lugar mais violento do mundo. Você fala, olha, o cara vai postar? Mas, entendeu? É, é, tem isso, cara. E pena que é usado pro mal, né? Pena que, que é usado por mal. Agora, eu queria perguntar para você, é, da professora de sociologia, mano. A gente sabe aí que o, o Mário Gomes vai processar a professora de sociologia por causa daquela questão. E aí, é, hoje foi uma coisa que a pessoa, o Tácio da Abratube, o advogado, o cidadão silvestre, ele falou para mim, pergunta para ele, pergunta para ele, que eu quero ver o ponto de vista dele. Cara, esses caras assim, eles estão processando. Tem uma coisa chamada assédio judicial, que é muito grave. assim é, a, a, a gente já viu acontecer em outros... Em outros momentos, e está voltando é, bastante O Luciano Wang, da Van, por exemplo É um que processa absolutamente todo mundo Sim. Outras pessoas também estão seguindo Principalmente os bolsonarentos Adorei essa, vou adotar é, bolsonarento Eles estão adotando essa, essa postura Como fizeram, por exemplo, quando a, gente, quando a gente formou com o Felipe Neto Com André Perecmanes Eu sempre gosto de falar, porque são grandes parceiros Beto Vasconcelos e Davi Tangerino, são os advogados que junto comigo participam do Cala Boca Já Morreu. Cara, porque o governo Bolsonaro, através do próprio governo, estava processando, investigando todo mundo que xingava ele, ferindo completamente a liberdade de expressão. E tem muita gente que não tem condição de contratar de advogado. Então o Felipe Neto foi lá, me, me, eu me lembro, eu acordei... De manhã, pô, tinha um áudio do Felipe Neto às duas da manhã, um áudio de sete minutos. Eu falei, pô, caramba, o cara, ou o cara dormiu com o celular ligado, eu, eu vou ver o Felipe Neto roncando, eu vou vender isso aqui pra, pra, ah, <risos> pra é. alguma revista de fofoca, vou ficar milionário. É. Eu pensei brincando assim. É, mas não, era ele falando, cara, precisamos fazer alguma coisa, cara. Porque ele, ele, ele tinha sido, lembra? O, o, o, algum filho do Bolsonaro tinha mandado uma viatura em a ele na porta sim, de casa. Sim, sim. Ele, falou, ele cara, sofreu a ameaça, a mãe dele teve que mudar, falou, cara. vocês estão fazendo isso comigo, cara? É. Que tem essa exposição, é. imagina o que não estão fazendo no Brasil. Precisamos sim. ajudar Eu falei, pô, Felipe, estou dentro e montamos a boca já morreu, que é pra isso, cara. É. Pra defender as pessoas que não têm recurso e que estão sendo atacadas por esse governo. É. E por esse governo e por apoiadores desse governo. A professora disse assim, são assim, são várias pessoas. Porque, eu vou te falar, tem muito caso que a gente nem fica sabendo. É, não? Nem fica sabendo que chega no meu escritório, que eu ajudo, que eu defendo. Mas assim, tem. A, a, a, a exceção chega é, é, pros olhos e pros ouvidos de muita gente. Porque é. a maioria dessas pessoas estão tom, tomando processo. Não, e a gente também tá, tem um momento que a gente vai viver, que assim, esse cara ele não pode se reeleger de forma nenhuma. Não, pelo amor de Deus. Se ele se reeleger, automaticamente pra nós acabou. acabou. A gente quer oposição, acabou. porque aí no segundo mandato, esse cara aí, vai, aí vir vai botar com a asa defender gigantesca, porque ele não tem mais nada a perder, né? E, e, e, e avaliaram realmente o que ele é, e, e positivaram, e votaram no cara. Aí lascou de Nossa, fato, né, mano? Aí, cara, vou te falar, se a gente vai demorar, sei lá, vamos colocar aí... Estou chutando dez anos, tá? O número Sim. que apareceu na minha cabeça. Se a gente vai demorar 10 anos para reconstruir o Brasil depois de quatro anos de Bolsonaro, se ele for reeleito, aí acho que... Cara, aí não reconstrói, cara. Sei lá, é. um 50, sei lá. Mais quatro anos de Bolsonaro, acabou. É. Economia, que a gente vai viver do quê, cara? É. É, sim, Porque é, o cara não é, realmente... Ele erra é em tudo. Ele não trabalha, ele, né? é ainda ele, não, ele não constrói, ele não... É Porra ele, não. Ele, ele nem nem para dizer que o cara acorda todo dia para fazer o mal. Não, ele não é competente nem para gerir o mal, sabe assim? Ele não conseguiu... Assim, você vê no começo do governo, por mais que eu discordasse de, de toda a política do governo, uma ou outra reforma que ele poderia... É, é, ver aprovada, lá Paulo Guedes veio com uma ideia ou outra, que você poderia pensar, porra, se for aprovado isso não é tão ruim, ou pode ser bom, até... Pro... Cara, ele não conseguiu aprovar nada. A inabilidade política dele é tão grande que nem o que ele queria fazer ele conseguiu. É. São quatro anos de nada. De nada. É que são, na verdade, iguais aos 28 anos que ele passou como deputado federal, sem ter feito nenhuma, nenhuma é. medida, nenhuma proposta, nenhum projeto de lei relevante. Eu fui estudar os projetos de lei do Bolsonaro... Quatro, se não me engano, foram aprovados só. Tudo, projeto de lei, qualquer coisa. Um deles que ele propôs, é engraçado, projeto de lei do Bolsonaro, tá? Que as pessoas estão autorizadas a aplaudir o hino nacional depois que o hino terminasse. Porque tem essa que você não pode aplaudir Nossa, o hino, né? É um, é um projeto de lei do Bolsonaro. Ó, oh, você, pode, você pode aplaudir o hino depois que terminar. Que deputado é esse, cara. Nós elegemos esse cara, nós elegemos. Nós não, eu não, mas assim, o Brasil elegeu esse cara. cara. 28 anos de deputado, eu nunca fez... Nada. Foi passando. Que, vocês já sabem quem vocês vão apoiar para presidente? O Lula. O Lula? Com certeza. Já está declarado nosso Vocês vão ter candidato próprio ao governo? De... É, e se tem. O Márcio França é candidato, é, é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. aí ah, é, boatos de uma possível composição com o PT, mas ele é candidato. Está é... tá nas pesquisas é, com números bons. bons né? Porque... é, então ele tá. E ele, o Haddad vai é vir candidato. também? Então, a gente está esperando. O é. Haddad também, com certeza, é candidato. É. Existe uma possibilidade de composição existe há uma negociação para tentar uma composição porque é importante também é, um governo progressista é, assumir também o estado de São Paulo para que essas reformas possam ser feitas é, vamos ver se vai sair alguma composição é, mas quem por seria enquanto dois... de quem? Não, é difícil dizer <risos> é, de é porque eu tenho uma crítica que a essa questão do Lula e do Alckmin porque o Alckmin ele começou né, aqui né é, Lula, Alckmin, o negócio tá quase igual, o tamanho dos nomes ali, o negócio tá, tá meio estranho, esses... ah, <risos> a propaganda o... tá... Oh, meio... Cara, eu vou, eu vou ser bem pragmático com você, para mim, outubro de 2022 é democracia ou barbárie. Tipo, Te não tem meio termo. É democracia ou barbárie, não, assim, é, é, no meu ponto de vista, o momento histórico brasileiro mais importante depois da redemocratização, cara. Depois do fim da ditadura militar, essa eleição de 2022 é a mais importante da nossa história, cara. É democracia ou barbárie. Nós precisamos retirar do poder o Bolsonaro pela via mais democrática que existe, que é o voto, sem soma de dúvidas. E se com isso o Alckmin ajuda, ajuda. Ajuda. O Alckmin, ele tira a rejeição de uma Mas parte... Mas é duro, não é duro. Cara, eu, eu, eu, eu fiz várias... É, é, Manifestações públicas contrárias ao governo do Alckmin enquanto ele foi governador. Tenho críticas a ele, mas nesse momento eu apoio, mas assim, sem sombra de dúvidas, ele como vice-presidente, porque ele sim, atrai voto. Cara, o Lula precisa ganhar. O Bolsonaro precisa ser é colocado que pra, pra nós, fora. É pra nós é mais difícil. Cara. É, cara, porque a gente vive aqui em São Paulo de São Chacinas Paulo. e... Concordo, cara. Sabe assim, mano, uma só foi 493 pessoas que o cara tava lá no governo quando morreram, quando foram assassinadas, não. sabe? No, no revide, que é são as mães de maio, o protesto das mães de maio, ah, né, mano? Eu, eu, 400 eu deles tu... eram negros, sabe assim? Tipo... Eu acompanhei é. tudo isso, tenho todas as críticas, mantenho essas críticas, não vou agora, ah, não, vou passar pano para o que aconteceu no passado. Não vou, Sim. mas eu tenho que ter um olhar pragmático para frente, cara. E o Alckmin, ele contribui, ele contribui para o governo, ele contribui, ele contribui para eleição, cara, e assim, é democracia barbárica. E você, o que, que você acha do Ciro? <risos> Pergunta difícil. Ciro vai bem aqui, hein? Você é, cara, olha, eu pessoalmente, eu gosto dele, pessoalmente gosto. É, acho que ele tem propostas muito boas. Eu acho que ele poderia, sim ser um gestor muito bom. Tem me incomodado a postura do Ciro recente, cara. Eu acho que essa forma dele fazer política atualmente não contribui. É, a forma, a forma, eu vou usar uma palavra aqui, beligerante dele, a forma como ele como ele... Como ele debate com as outras pessoas, a forma como ele ataca as outras pessoas, eu acho que não contribui, mas eu consigo entender que ele tem ideias boas, que ele é um cara preparado, que ele foi um bom gestor. Eu, cara, assim, o Ciro pra mim tá dentro do campo democrático, tá? Assim, ele tá do no... ele, ele, o Ciro tá do nosso lado, o outro lado que é, é. é assim, ele, ele tá pra cá, ele tá do é. nosso lado. Posso não votar no Ciro porque é, é, meu voto como sempre foi, é do presidente Lula, é. Mas respeito a pessoa do Ciro, respeito as ideias dele, respeito uh, o que ele já fez. Não concordo atualmente com a forma como ele tem feito política, como ele tem feito campanha. Sim, é essa forma dele ter... É, não, não... é bem... A gente estava esperando a, a visita do Júnior. Ele chegou aí? Não, não. Não, né? O, não. o, o JL tá vindo de moto mano. Que vai ser candidato de vocês também, não né? Vai, ser certeza, candidato né? de cara. Mandar um pré, abraço para candidato. Pra você, ele que fez a ponte, inclusive. Júnior, obrigadão. Então, fiquem de olho nessa candidatura também, porque ele é pré-candidato também, né? Ele é estadual ou é federal? Estadual, né? Estadual. Você que é federal, eu né? Sou federal. Rapaz, o negócio é... <risos> Qual o legado que você vai deixar pra Yolanda e pro Santiago? mano? Porra, salve dos meus filhos, agora eu vou ficar até... Tem o Theo também, tem meu filho mais é? velho, É, de 11 anos. O Theo é de, é de 11, né? É, 11. A Yolanda tem 5, o Santiago tem 3. Cara, é que é 3 e 5 é tão bonitinho, né, mano? Tá muito difícil. Assim, se tem uma parte que pra mim é muito doída, cara, é ficar longe deles, assim. É, é. Eu não paro em casa mais, assim, essa pré-campanha é uma loucura. Eu vejo eles muito pouco. É uma coisa que me, me, me, me dói muito. Mas, assim, eu quero que eles olhem. É, a, Yolanda, a Yolanda de 5, ela, ela, ela, ela, é ela é bem animada. Ela fala. Papai, você vai entrar no lugar do Bolsonaro? Eu, eu, eu não vou explicar para ela. Eu falo, é, é tipo isso. Assim, é, tipo, Porra. eu vou entrar no lugar do Bolsonaro. Não, não quero explicar muito como é que foi. Bolsonaro falou, é, papai vai entrar no lugar do Bolsonaro. Mais ou que menos. Que é assim. também, né? Porque é. o deputado federal é, é um importante isso, né, cara? Mas, assim, ela, ela de três não, não, não acompanha ainda, mas o meu filho mais zero, de 11, e, e a Yolanda participam, assim, eu, eu, eu gosto e falo bastante com eles sobre isso. Eu tive mais de uma conversa justificando a minha ausência, cara, sabe? Assim, o papai vai ficar longe de vocês, cara. vai ficar longe de vocês, a gente vai se ver bem menos, vai ser difícil, até outubro vai ser uma, uma época difícil, mas aí papai quer fazer isso, é importante para o Brasil, é importante para todo mundo, para o futuro de vocês. Então, assim, é, o que eu, eu gostaria que eles tivessem. Hoje foi uma coisa bonita que aconteceu. É, eu estou com muito voluntário na campanha, né trabalhando com a gente, e um, um menino. João, ele pegou carona com a gente para um compromisso hoje. E o pai dele também trabalhou muito com política, né? E ele falou, pô, Augusto, eu tive falando que você sente muito de ficar longe dos teus filhos. Eu vou te contar, meu pai ficou muito longe de mim, cara, mas eu tenho um puto orgulho dele, cara, assim. É... Ah, é. Tenho um puto orgulho dele, assim, por mais que ele tenha ficado longe de mim, assim, eu sei que tudo que ele fez é, é, é, valeu a pena, então, cara, não, não cara... fica assim. Eu tenho uma filha de 14 agora, né? Ela fez 15, na verdade. Eu sempre eu falo 14 porque parece que nunca ela fez 15. Mas quando ela tinha 6 para 7, ela tava completando ia completar 7 anos de aniversário. Eu tinha cinco lojas já. E eu correndo de loja para loja de roupa, tudo marca própria minha e tal. E eu perdi o aniversário dela. Era 11 horas da noite, eu estava na Marginal. Minha mãe falou, acabou a festa. Eu falei, que festa? E ela falou assim... Eu estava com 6 mil reais no meu bolso, que eu tinha pegado na loja. Estava voltando para casa. E ela falou assim... A festa da sua filha, era hoje. Então, assim, eu não acompanhei nem fazer na festa nada, mano. e ela mandou uma foto, velho, né, que era sem ninguém na festa. Tipo assim, acabou. Dali em diante, mano, eu desfiz de uma loja, de outra, de outra, fiquei com uma e falei, mano, eu vou ficar com uma loja pra comer, mas que eu possa comer com a minha filha alguma coisa, sabe? Almoçar com ela, jantar com ela. Hoje eu treino com ela, ajudou, a gente faz piano junto, piano clássico. Vários sonhos que eu tinha... Eu também pus ela, ela desenha pra caramba, então eu não pude ser desenhista. eu pus lá na escola de desenho. E aí a gente faz muita coisa junto. E eu, eu deixei de escalar, porque o capitalismo tem essa coisa de escalar também, né? Ah. Você fala do seu escritório, o escritório grande, tal. deve dar muito trabalho pra administrar e tudo. E às vezes com, não muito menos, mas com um pouco menos, o tempo ele é mais, né? É. Porque ser rico de verdade hoje em dia é ter tempo, né, Porra. cara? <risos> essa é a riqueza, é, né, mano? Ter tempo é pra você também, né, cara? é. Tem tempo pra você, cara. Saúde mental é um negócio importante pra cacete. É. Cara. As pessoas, é, é, assim, muita gente é, teve com justificativas totais, cara. Tantos problemas durante a pandemia e gente se recuperando ainda. É, cara, tem tempo pra tua cabeça também. Eu, eu, o que, que eu fazia? Eu fazia, eu corria. Eu sempre, fui, eu sempre gostei de correr, correr maratona, essas coisas assim. Porque pra mim era, era um momento de saúde mental, sabe? Era o um é. momento que eu ficava ali sozinho, correndo, pô, pra minha casa. Só que agora em pré-campanha, esquece, nem correu, eu tô conseguindo. Então. E, e a gente tem uma mania errada de achar que a gente tá sendo bom pro outro. Eu ia ver meu pai direto, e aí um dia eu tava lá, uma senhora veio e falou: ah, Você vem você ver seu pai, né? Eu falei: É, meu, meu pai se sente mal bem quando eu venho aqui. Aí ela falou assim: Não, tá fazendo bem para você, você. É. Né? Então faz bem pra gente também, né? Faz Esse convívio, né? Pô, se faz. Muito. Obrigado, tá? Cara, obrigado você pelo convite. O papo foi muito bom, cara. Espero, Espero que tenha valido tempo. a pena esse rolê todo. É, sempre vale, cara. Foi um prazer te conhecer. Prazer é meu. Boa sorte.